E se eu te dissesse que dentro de você existe a cura da maioria das doenças e problemas que você tanto procura? Durante muito tempo acreditamos que primeiro nós tomamos uma decisão, realizamos algo e conquistamos bens e aquele objetivo e depois sim nós sentimos felicidade, gratidão e demais sentimentos positivos como consequência disso. Certo? Geralmente a gente pensa dessa maneira, né? Bem, eu sou a Dani Mangini, sou professora de yoga e de meditação e também sou uma buscadora de felicidade igualzinho a você. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida é que os neurotransmissores são os nossos melhores amigos. Você já ouviu alguma história de alguém que, por exemplo, mudou de casa ou que comprou um carro novo ou mudou de país mas mesmo assim continuava jururu, continuava infeliz? Eu não só ouvi, como também vivi essas histórias. Eu mudei de país, eu saí do Brasil e estou vivendo aqui na Espanha. Já levo mais ou menos quase cinco anos já vivendo aqui. E quando eu cheguei, eu pensei que eu ia me arrebentar de ser feliz, sabe? Que ia ter uma overdose de felicidade. E que o problema era a corrupção do Brasil, a injustiça, enfim. Todas essas coisas que a gente sempre pensa, né? Só que não. Depois de alguns meses aqui, eu comecei a me sentir vazia e triste novamente, né? É, buscando outra vez a felicidade porém agora é, eu já sei que não era fora o problema mas sim dentro né sabe o que acontece é que se a gente não mudar a forma como a gente pensa tudo vai continuar a mesma coisa a mesma merda na verdade né então assim ó o cérebro da gente ele vai continuar produzindo os mesmos pensamentos de escassez e de negatividade e também de ignorância como antigamente, né? como padrões mais antigos de pensamento. Nada externo produz felicidade, somente o contentamento interno tem esse poder, né? só quando a gente está de boa e, e realizado com a gente mesmo. Hoje eu vou te contar sobre a nossa farmacinha natural que nós temos dentro de nós. E se eu disser para você parar agora e fazer um exercício bem rapidão aqui comigo, você topa? É rapidíssimo, prometo. Vamos lá. Eu quero que você pense em uma pessoa que faz parte da sua vida, tá, do teu cotidiano e que você ama muito, tipo, porque essa pessoa é muito importante para você. E eu quero também que você pense como você é afortunado por estar vivo nesse momento, ter passado por todas essas mudanças e ter sobrevivido. E se você tem um bichinho de estimação que nem eu, então pensa na carinha deles, Nossa, como eles são gostosinhos, vontade de espremer, tá? E para fechar. Pense em um dia que você chegou em casa arrebentada, arrebentada de cansada, tomou aquele banho bem quentinho e se deitou na cama e dava até para ter aquela sensação de que a cama estava abraçando você de você conseguiu dormir bem gostosinho ter aquela noite bem relaxante de sono. Tá vendo só? Que em menos de cinco minutos eu consegui te ajudar a fabricar remedinhos naturais aí dentro de você. Porque eu tenho certeza que pelo menos uma dessas coisas que eu falei para você identificou e sorriu, geralmente na hora do bichinho de estimação isso se chama gratidão guerreiros, isso é a gratidão é a gente pensar nas coisas que a gente gosta e sentir a gratidão quando a gente sente a gratidão a gente ativa um sistema de recompensa no cérebro que é responsável pela sensação de bem-estar e prazer esse sistema de recompensa do cérebro é a base neurológica da satisfação e também da autoestima. Quando o cérebro, quando o cérebro da gente, ele identifica algo que é bom, que aconteceu, que deu certo e que fomos bem sucedidos e somos gratos por isso, nós liberamos dopamina, que é um importante neurotransmissor e acho que muita gente já, já ouviu falar e já conhece, né? A dopamina, ela aumenta o seu nível de prazer, por isso que as pessoas que manifestam a gratidão, Exibem níveis, mais, exibem níveis mais elevados de emoção positiva, de satisfação com a vida, de vitalidade, de otimismo. Não é que ser aquele bobo alegre, sabe? Aquele bobo da corte, rindo de idiota. É de verdade você se sentir à vontade e rir porque você tem motivos reais para ser feliz. Todos nós temos motivos para ser feliz e geralmente, se a gente perceber, esses motivos, eles estão nas pequenas coisas, como por exemplo, lembrar do seu bichinho de estimação, do seu cachorrinho, que está todo dia te esperando na sua casa. A gratidão, ela também ainda estimula a ocitocina, que é um hormônio do afeto, que traz felicidade, reduz a ansiedade, o medo e também as fobias. A ocitocina, ela também pode ser produzida através do abraço. E nesses últimos tempos, né, como nós fomos privados um pouco do contato físico, do abraço, né? É, consequentemente, a produção de ocitocina diminuiu muito. Por isso também, inclusive, que muita gente acabou caindo na depressão, né? Por falta de amor mesmo, falta de ocitocina. Mas você ainda pode pensar e agradecer. Isso significa que ela não apenas faz você se sentir bem, mas ela também dissolve o medo, a angústia, o sentimento de raiva, ficando bem mais fácil de controlar esses estados mentais tóxicos e também desnecessários, né? mas eu sei que não é fácil de controlar, ainda mais diante de todas essas mudanças. Mas você tá vendo que eu não estou contando historinha aqui para você, que eu tô falando o que eu realmente testei comigo e o que eu também ensino para os meus alunos e eu sei que dá certo. É a gente exercitar a gratidão, mas de uma maneira muito natural com as pequenas coisas do dia a dia. E agora eu vou te dar uma dica bem importante, tá? que é para você criar o hábito de agradecer todos os dias. É bem facinho e nem, e nem toma muito tempo, tá? Porque igual que comer, a gratidão, ela precisa ser praticada né, diariamente. Afinal, o seu estômago ele não produz arroz e feijão sozinho, né? É Você tem que fazer esses alimentos chegarem até o seu estômago. Então, a gratidão é a mesma coisa, com o seu cérebro é a mesma coisa. Ele não vai produzir dopamina nem ocitocina do nada. Você precisa dar comando para o seu cérebro para ele produzir pensamentos que ajudem nessa produção, né? nessa, nessa nova maneira de reprogramar o seu cérebro. E é bem simples, olha só essa dica que eu vou te dar, se todo dia de manhã, assim que você abrir os olhos, você escrever, mas escrever mesmo, sabe, para de preguiça, você deixar do ladinho da sua cama um papel, uma caneta ou um diário, né? não sei, mas também ó, uma coisa, não precisa de frescura, porque senão seu cérebro vai começar a arrumar desculpa, então simplifica, papel e caneta. Se você quiser aprimorar, você pode fazer ali um caderninho mais bonitinho, né, um diário com, os teus, com as suas gratidões. Mas não dá sorte pro azar, tá? Escreve no papel mesmo, bem simples. Três coisas que eu vou dizer pra você agora. Ah, peraí, se você tá aqui até agora, pelo menos, já deixa o seu like aqui né, nesse vídeo, porque assim você me ajuda também, né? E também se inscrevendo aí no canal, se por acaso você chegou agora. Então, beleza, você acordou, abriu seus olhos, pegou o papel, pegou a sua caneta... Antes de fazer xixi, antes de escovar o dente, antes de qualquer coisa. Você vai escrever nessa folha três frases de gratidão, tá? Presta atenção, a primeira é agradecer alguma coisa que você já tem na sua vida. Ah, Dani, não tenho nada. Mentira, se você está vendo esse vídeo, você tem um celular, uma TV, um computador. Pode agradecer por isso, né? Então, vamos, não vamos ser ingratos, né? É só você pensar um pouquinho. A gente também tem que aprender a valorizar o que a gente tem. Então a gente já começa agradecendo algo que a gente já tem na nossa vida, tá? Porque às vezes a gente é um pouco ingrato com a vida e as coisas começam a desandar e você começa a reclamar, mas também às vezes é culpa da tua ingratidão, né? Por não saber agradecer o pouco ou o muito que você tem. A segunda coisa que você pode agradecer é por aquilo que você deseja mas tem que agradecer no presente, sabe? Fazer de conta que aquilo já está acontecendo na tua vida, tá? Por exemplo, eu quero ter três bitcoins, né? Que todo mundo sabe que os bitcoins estão valendo bastante. Então eu quero ter três bitcoins, então eu já agradeço no presente. Eu agradeço por ter três bitcoins, um exemplo, né? Beleza, a terceira coisa é agradecer a alguém que já te ajudou na sua vida, né? Ou já ajudou você, ou já ajudou a sua família direta ou indiretamente. Não importa também se essa pessoa tá viva ou se essa pessoa tá morta. Passando um avião aqui tá foda, né? Passou. O importante é que você agradeça essa pessoa. Pode ser um tio, um vizinho, um chefe, um amigo, uma amiga da sua mãe, um padeiro que deixou você comprar pão fiado num momento bem foda da sua vida e tudo mais. Enfim, você vai agradecer essa pessoa, vai colocar lá seu João. Muito obrigada por me buscar no colégio, mesmo quando minha mãe não tinha dinheiro para pagar o ônibus, né? Um exemplo assim. Isso então você coloca essas três coisas no papel todo dia de manhã. Eu tenho certeza que, se você pensar bem. Todo dia você vai lembrar de alguém que te ajudou. É importante isso, sabe? Porque por mais que você não fale para a pessoa, você está emanando aquela, aquela energia positiva para ela, sabe? De alguma maneira, isso chega até ela. E essa pessoa ela vai se sentir melhor. Às vezes a gente acorda, tá bem, tá se sentindo de boa e não sabe por quê. Vai que de repente alguém agradeceu também por alguma coisa boa que a gente fez, né? Então é isso, guerreiros. É assim que eu faço para tentar ficar mais feliz e foi assim que eu fiz para conseguir aguentar todos os perrengues que eu tive que passar quando eu cheguei aqui na Espanha. E você deve estar me perguntando agora... Deixa eu ver aqui o vento se não tá estragando a nossa gravação. E você deve estar me perguntando agora se eu tô 100% feliz em viver aqui. Eu vou ser sincera com você, é claro que eu tenho também os meus momentos, né? Normal, qualquer ser humano tem. Mas, sabendo disso que eu expliquei pra vocês agora, fica muito mais fácil, sabe? Fica muito mais fácil de conseguir produzir mais felicidade e reverter esses quadros de negatividade que acontecem quando a gente tá, tá jururu, tá? Então, eu espero de verdade ter ajudado você. E eu, sim. Estou feliz, estou feliz, estou feliz com o que eu tenho agora, estou feliz que tudo está se assim, encaminhando com tudo que eu estou aprendendo e, sobretudo, em também poder compartilhar com você um pouquinho das coisas que eu estou aprendendo, porque, afinal de contas, o que, que adianta né, se aprender tanta coisa e guardar para si é, tanto conhecimento? Então, é isso. Eu espero ter te ajudado de alguma maneira. Deixe o seu nome aqui embaixo para mim nos comentários, contando o que você compartilhou, né, o que você agradeceu no seu caderninho, se essa dica foi válida para você e... É isso, espero ter te ajudado de alguma maneira. Um beijo grande, namastê e gratidão por você assistir esse vídeo.